Ok, vamos lá. Bom, a primeira carreira eu vou começar fazendo aqui 10 correntinhas, tá? 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. 1-2-3-4-5-6, aqui na sétima correntinha faço um ponto alto aqui no mesmo lugar. 2, duas correntinhas e aqui eu vou fazer mais dois pontos altos ok uma duas três quatro cinco correntinhas vou virar tá aqui eu vou repetir novamente dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos. Então aqui eu já estou fazendo a segunda carreira, tá? Ok. Feito isso, um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Dou uma laçada aqui nessa argolinha. Vou fazer um leque de um ponto alto, 2 três, quatro cinco pontos altos tá um dois três quatro cinco correntinhas viro aqui eu pulo um ou no seguinte um ponto alto duas correntinhas. pulo um ou no seguinte um ponto alto então aqui já estou fazendo a terceira carreira tá? então aqui eu continuo fazendo um dois três quatro cinco correntinhas aqui nesse espaço um ponto alto ok um dois três correntinhas aqui eu vou repetir novamente dois pontos altos um dois duas correntinhas e dois pontos altos nesse mesmo lugar Ok, aí eu termino aqui essa carreira, tá? Então, a carreira seguinte: uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Viro aqui, eu vou repetir novamente: dois pontos altos, duas correntinhas, e aqui dois pontos altos, tá? Então, aqui eu já estou na quarta carreira, ok. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, eu venho aqui nesse espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui nesse mesmo lugar, um ponto alto, uma correntinha. No mesmo lugar, um ponto alto. Aqui no ponto alto, vou repetir um ponto alto. Aqui no espaço seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, nesse mesmo lugar, um ponto alto. Aqui no ponto alto, repito, um ponto alto, tá? Aqui nesse espaço, um ponto alto. Uma correntinha, aqui nesse mesmo espaço, um ponto alto. Vou contar aqui embaixo, um, dois, aqui na terceira correntinha, eu prendo com um ponto alto ok então agora eu vou fazer a carreira número 5 uma correntinha viro aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo Dou uma laçada aqui nesse espaço faço aqui dois pontos altos três correntinhas e fecho um picô com um ponto baixíssimo aqui nesse mesmo lugar mais dois pontos altos por um ponto alto vou no seguinte um ponto baixo venho no espaço e vou repetir dois pontos altos três correntinhas e fecho um picô com um ponto baixíssimo aqui nesse mesmo lugar dois pontos altos pulo um ponto, vou no seguinte um ponto baixo, toma laçada aqui nesse espaço, vou repetir novamente dois pontos altos, três correntinhas e fecho um picô com um ponto baixíssimo e termino com dois pontos altos aqui nesse mesmo lugar, ok? aqui na correntinha faço um ponto baixo ok vai ficar assim ó desse jeito aqui tá bom feito isso um dois três quatro cinco correntinhas vem aqui nesse espaço um ponto baixo três correntinhas e aqui eu vou repetir novamente dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos ok então aqui eu termino esta carreira que é uma duas três quatro cinco a carreira cinco agora eu vou fazer a carreira seis tá então aqui continuando um dois três quatro cinco correntinhas viro aqui nesse mesmo lugar Repetir meus dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, ok. Um, dois, três, quatro, cinco. Sétima carreira, vou virar aqui nesse mesmo lugar. Vou repetir novamente dois pontos altos aqui, duas correntinhas. E dois pontos altos, ok. Olha só, vai ficando assim, tá bom? Então agora eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, tá? Ou dar uma laçada, ou vir aqui, ó, nesse espaço, tá? E vou fazer um leque de 11 pontos altos aqui 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e 11 ok 11 pontos altos Tá? Vou fazer duas correntinhas, vou prender aqui na argolinha com um ponto baixíssimo, tá? Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, vou virar, ok? Vou dar uma laçada, vou vir aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto alto, duas correntinhas, pulo um ponto, vou no seguinte, um ponto alto duas correntinhas, pulo um ponto, vou no seguinte um ponto alto. Então é assim que eu vou seguir fazendo aqui o leque, tá? Duas correntinhas separação, pulo um, vou no seguinte um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um, vou no seguinte um ponto alto. Ok? Vai ficar assim, tá? Então aqui a seguir eu faço um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Eu venho aqui nesse espaço, faço um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, e aqui vou repetir o meu leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, ok? Aqui eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e viro novamente, tá? Já nem sei qual a carreira que eu estou. Vou ter que contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora é a nona carreira, tá? Então, aqui eu vou repetir novamente. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Ok, agora eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu venho nessa correntinha aqui maior de cinco correntinhas e vou prender com um ponto baixo, tá? Uma, duas, três correntinhas aqui nesse mesmo lugar. Um ponto alto, uma correntinha no mesmo lugar. Um ponto alto. Aqui no ponto alto, seguinte um ponto alto, e aqui no espaço seguinte um ponto alto, uma correntinha nesse mesmo espaço. Um ponto alto aqui no ponto alto, vou repetir um ponto alto, e aqui no espaço, um ponto alto, uma correntinha de espaço nesse mesmo espaço. Vou fazer novamente um ponto alto aqui no ponto alto. Um ponto alto. Bom, a mesma coisa que eu fiz aqui ó tá eu tô repetindo aqui ok então aqui é só seguir fazendo uma correntinha de espaço no mesmo espaço um ponto alto aqui no ponto alto um ponto alto no próximo espaço um ponto alto aí eu faço uma correntinha e vou repetir novamente tá e assim que eu vou seguir fazendo até terminar aqui essa parte ok assim então aqui mais um ponto alto ok aqui um ponto alto no espaço então aqui eu faço uma correntinha aqui nesse mesmo lugar mais um ponto alto ok então agora eu vou fazer três correntinhas Vou contar aqui embaixo. 12 um, Aqui no terceiro eu vou prender com um ponto baixíssimo, ok? Agora eu vou fazer três correntinhas. Aqui na segunda carreira tem essa argolinha, então é aqui que eu vou prender, tá? Com um ponto baixíssimo. Três correntinhas. Agora eu vou prender Aqui nessa correntinha onde eu iniciei o trabalho, aqui ó, tá, aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo, ok? Uma duas três correntinhas: agora sim eu viro tá e vai ficar assim, tá bom? Então, aqui onde eu fiz as três correntinhas para prender aqui com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou pegar aqui tá vou fazer um ponto baixo ok vou dar uma laçada aqui nesse espacinho aqui eu faço um ponto alto dois, três correntinhas e fecha um picô. então a mesma coisa que eu fiz aqui tá nessa parte eu vou fazer aqui também ok então dois pontos altos um picô com três correntinhas e dois pontos altos por um ponto vamos no seguinte um ponto baixo aqui no espacinho eu vou repetir novamente dois pontos altos um picô de três correntinhas fechado com um ponto baixíssimo e novamente mais dois pontos altos tá Pulo um ponto, vou no seguinte um ponto baixo. Então aqui eu vou acelerar um pouquinho para terminar aqui. Aqui sempre vai ser assim, desta forma, tá? Aqui, olha só, vai ficar assim, tá bom? Então aqui eu, no final vou pular um ponto, vou nos, aqui no último, tá? Faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Cinco correntinhas. Eu venho aqui nesse espaço. Um ponto baixo, ok. Um, dois, três correntinhas. E aqui eu vou repetir novamente. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, ok. Um, dois, três, quatro correntinhas agora eu viro e aqui eu vou repetir novamente dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos tá então é o seguinte a gente sempre vai fazer essa esse meio sempre da mesma forma tá bom ok então agora eu vou fazer um dois três quatro cinco correntinhas e viro novamente e vou repetir aqui mais uma vez dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos tá agora eu faço uma duas três quatro cinco correntinhas Ok, vou vir aqui nesta argolinha. Vou fazer meu leque de 11 pontos altos. Então, o que eu fiz aqui nessa parte, eu vou repetir aqui agora, tá? Então, aqui é só seguir fazendo 11 pontos altos, tá? Só vou acelerar um pouquinho aí eu já volto. Feito o leque, faço duas correntinhas. Prendo aqui com um ponto baixíssimo, um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar tá então, a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui também. Tá, então, aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um, vou no seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um, vou no seguinte, um ponto alto, tá? Eu vou acelerar novamente e já volto. Então aqui, olha só, fiz o leque inteiro, tá? Um ponto alto, duas correntinhas, pulei um e no seguinte um ponto alto, tá? Chegando aqui eu faço cinco correntinhas. Vou prender nessa argolinha com um ponto baixo, três correntinhas, e aqui eu vou repetir meus dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, tá? Eu estou fazendo mais uma vez aqui para vocês, para mostrar para vocês como prender, tá bom? Então a gente vai ter que prender a peça, tá? Então aqui eu já fiz, tá? Fazer um, dois, três, quatro, cinco, e vou virar novamente aqui. Eu vou repetir novamente os dois pontos altos, as duas correntinhas e os dois pontos altos, ok? Assim, tá? Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vou prender aqui, tá? Com um ponto baixo. Um, dois, três correntinhas e aqui eu vou repetir novamente. Ponto alto, uma correntinha, aqui no mesmo lugar um ponto alto. Aqui em cima do ponto alto vou fazer novamente um ponto alto. Aqui no próximo espaço um ponto alto. Então agora eu repito novamente uma correntinha aqui no mesmo lugar um ponto alto no ponto alto um ponto alto e aqui no espaço um ponto alto ok então aqui vou acelerar novamente ok então aqui faço uma correntinha e faço mais um ponto alto aqui no espaço tá agora eu vou fazer a mesma coisa três correntinhas conta aqui embaixo 12 um, aqui na terceira correntinha eu prendo com um ponto baixíssimo ok antes de continuar eu vou mostrar aqui pra vocês como tá a peça tá assim então olha só eu vou ter que prender aqui aqui tá então aqui continuando passo uma duas três correntinhas Vou prender aqui nessa primeira argolinha, tá? Com um ponto baixíssimo. Aí faço mais três correntinhas e vou prender aqui nesse espaço aqui, ó, tá? Com um ponto baixíssimo. Aí faço uma, duas, três correntinhas e viro a peça, tá? Então, aqui, ó onde eu fiz as correntinhas, eu vou prender aqui com um ponto baixo, tá? Aí dou uma laçada aqui no espaço e começo a fazer o meu leque. E esse leque eu vou prender, tá? Quando eu for fazer o picô. Então eu faço uma correntinha, tá? Eu vou prender com o picô que está aqui, ó. OK? Aqui eu prendo com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, viro novamente. E aqui eu faço um picô com um ponto baixíssimo, assim. Tá? Então esse picô vai ficar preso, tá? Então aqui é continuar fazendo a mesma coisa. Dois pontos altos, pulo um, vou no seguinte um ponto baixo no espaço seguinte dois pontos altos três correntinhas e fecha um picô com um ponto baixíssimo e termino o meu leque com dois pontos altos por um ponto vou no seguinte um ponto baixo então aqui é só continuar agora tá fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui ok e a peça vai ficando assim ó, desse jeito aqui, ó. Então, aqui eu fiz o ponto baixo no último ponto, cinco correntinhas, o um ponto baixo aqui no espaço, três correntinhas, e o leque. Então, agora eu vou acelerar um pouco mais tá quando chegar nessa carreira aqui que tem os pontos altos que eu for emendar tá. Aí eu venho mostrar mais uma vez para vocês, tá? Para emendar desse outro lado. Então, quando eu for fazer a carreira 9 aqui no final, é a hora que eu vou prender, tá? Então, vou prender aqui nessa argolinha e nessa próxima argolinha, tá? Então, aqui eu fiz meu último ponto alto, ok? faça as três correntinhas. 12 um, aqui na terceira correntinha contando de baixo para cima faço um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas prendo aqui na argolinha tá ó ok e aqui eu faço um ponto baixíssimo três correntinhas vou prender aqui na próxima argolinha aqui ó tá faço um ponto baixíssimo uma duas três aí sim eu viro tá aí eu venho aqui no na correntinha faço um ponto baixo aqui no espacinho eu faço dois pontos altos uma correntinha viro prendo aqui no picô com um ponto baixíssimo uma correntinha viro novamente e aqui eu fecho meu pico ok então aqui é só continuar assim tá então aqui eu vou terminar tá é depois eu mostro pra vocês como fazer o acabamento na parte de cima tá bom eu esqueci de falar uma coisa pra vocês é assim a cada dez carreiras você começa novamente tá então, por exemplo, aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9 dez, ok? Volta para o primeiro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, tá? Aí volta para o primeiro novamente. Então aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? Então aqui ainda falta mais quatro carreiras para terminar. Tá, e aqui é como se fosse o primeiro, tá? A sexta carreira é como se fosse o primeiro, então a gente vai terminar aqui, ok? Fazendo diferente, é. Eu vou voltar a fazer esse pedacinho aqui, então a gente vai terminar com esse pedacinho ali em cima, ok? E vai terminar aqui de prender, tá bom? Então vamos lá, tô aqui, vou dar uma laçada. Vou contar aqui, ó. Um, dois, três. Na terceira correntinha, vou fazer um ponto alto, ok? Agora eu vou virar, tá bom? E vou aqui, ó, no ponto alto seguinte, vou fazer um ponto baixo. No ponto alto seguinte, vou fazer um ponto baixo. Aqui, eu tenho duas correntinhas, eu vou fazer dois pontos baixos ok aqui eu tenho ponto alto vou fazer um ponto baixo aqui o ponto alto vou fazer um ponto baixo então aonde tem essas correntinhas aqui aqui eu vou fazer um ponto baixo dois, três pontos baixos tá uma duas três correntinhas eu vou virar aqui vou trabalhar aqui ó Continuar trabalhando nessa argolinha, tá? Vou fazer mais um ponto alto, dois, três, quatro pontos altos, duas correntinhas. Eu venho aqui nessa argolinha, vou prender com um ponto baixíssimo, ok? Aí eu faço.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 Ok, agora eu faço uma, duas, três correntinhas. Eu viro novamente aqui, tá. Aqui eu vou preencher da mesma forma, tá. Que eu venho fazendo aqui nos legs, ok? Então, aqui um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto aqui no ponto alto um ponto alto aqui no próximo espaço um ponto alto uma correntinha e vou repetir novamente aqui no mesmo lugar um ponto alto aqui no ponto alto um ponto alto ok e aqui no espaço mais um ponto alto aí eu faço uma correntinha e mais um ponto alto aqui então agora a gente vai Prender uma, duas, três correntinhas aqui. Eu conto embaixo 12 um, aqui no terceiro, eu faço um ponto baixíssimo, ok? A mesma coisa que a gente vem fazendo, tá? Agora eu faço uma, duas, três correntinhas e vou prender aqui ó com um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas e vou prender aqui com um ponto baixíssimo nos mesmos lugares né que eu prendi aqui nos outros ok aí aqui eu faço uma duas três correntinhas e viro tá desculpa é, é o correio que vem aqui é o dia inteiro essas motoquinha viu então <risos> Aqui eu vou continuar fazendo a mesma coisa, tá? Aqui eu pego no primeiro ponto, faço um ponto baixo. Aqui no espaço, vou fazer um ponto alto, dois pontos altos. Faço uma correntinha, vou virar. Vou prender aqui no primeiro picô com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e viro novamente, tá? E aqui eu termino com dois pontos altos, pulo um ponto, vou no seguinte, faço um ponto baixo. Aqui no espaço novamente, vou fazer novamente dois pontos altos, uma, duas, três correntinhas e fecha aqui um picô com um ponto baixíssimo, ok? Aqui eu termino fazendo dois pontos altos um ponto vou um no seguinte um ponto baixo aqui no espaço vou fazer novamente meu leque com um picô aqui ok faço mais dois pontos altos e aqui no último ponto eu vou fazer um ponto baixo para terminar aqui, tá? Ok? E vai ficar assim, ó. Então, da mesma forma, tá? Olha só: 1, 2, 3. Da mesma forma que eu fiz aqui embaixo, ó. 1, 2, 3, tá? Eu faço aqui em cima também, ok? Então, olha só: vai ficar assim tá bom e quando você for fazer uma outra peça você vai fazer da mesma forma tá essa peça não tem frente e verso tanto faz você deixar assim como assim ok bom esse vestido aqui ah, foi feito né duas tiras e aqui no meio ela adaptou né um ponto para emendar e também para alargar, tá? É aqui embaixo não dá para ver porque essa foto é bem pequenininha, né? Foi assim, desse tamanho que eu recebi. Aqui embaixo tem dois motivos inteiros, tá? Então é só vocês fazerem, né, o motivo inteiro, tá? E depois começar a fazer a tira, tá? E bom, enfim, eu vou mostrar para vocês as duas tiras emendadas, caso alguém queira fazer é, sem adaptar o ponto aqui no meio, tá? Eu vou mostrar para vocês como eu fiz. Então, antes de eu falar sobre a emenda, olha só, aqui eu errei, tá? Já vou arrumar meu erro aqui e já dando dicas para vocês, tá? Por exemplo, aqui eu fui fazer o picô, então eu fiz a correntinha né? Fiz um ponto baixíssimo aqui no picô, fiz uma correntinha e eu fiz diretamente os dois pontos altos. Então quer dizer, se você não prender aqui nessas duas laçadinhas aqui, ó, tá? Com um ponto baixíssimo para depois fazer os dois pontos altos, ele vai ficar aberto aqui assim, ó. Não vai ficar legal, tá? Então prende primeiro para depois fazer os dois pontos altos, OK? Então aqui é o seguinte, a própria peça, ela vai pedir pra você, né, emendar, ok? Então, aqui, o primeiro eu emendei e fui emendando aqui, tá? Aqui, ó, bem aqui, ó, nesse pontinho, eu fiz um ponto baixo, tá? Porque, como ele fica um pouquinho mais é distante, então eu fiz um ponto baixo, ao invés de fazer um ponto baixíssimo, tá? O restante foi com ponto baixíssimo. Então, aqui eu prendi, emendei. Aí no segundo eu começo novamente, ó, tá? Aqui com ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui um com pra vocês, tá? Bom, é o um modo simples, normal, em um zigue-zague, tá? Então, aqui eu faço dois pontos altos, uma correntinha. Viro, prendo aqui no picô. Com um ponto baixíssimo, uma correntinha viro. Não esquece de prender aqui, senão vai ficar feinho. <risos> e aqui eu termino com dois pontos altos, ok? Pulo um ponto vou no seguinte, um ponto baixo, aí, aqui no próximo espaço, eu faço novamente, então é assim que eu vou prendendo. Tá, olha só vai ficando assim. Tá bom? Então, é isso, gente. Se vocês quiserem é, pedir mais alguma coisa, um ponto, alguma coisa assim, é só mandar por e-mail, por favor. Ok? Então, é isso. Se vocês gostaram, já deixa meu joinha aí. E qualquer dúvida, é só comentar aí embaixo. Até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau. Fica com Deus.